Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e hoje vamos para um vídeo noturno de titã 160 e muito bololó. Demorou? Vamos colar lá no centro da cidade, na onde que as lojas deve estar abertas agora. As lojas estão fechando às 10 horas da noite, né? Vamos colar lá no centro, no meio dos trânsitos costurar todo mundo e a é marcha 160 noturninho vamos ver se vai vai ter comando hoje ou não porque noturno à noite tá tendo muito muita blitz pegando moto talvez a gente até cair numa blitz hoje torcer para não né mas vamos ver ó iFood entrega tem até trem no vídeo hoje se liga tem nem o que fazer, só esperar o tempo passar e acelerar a 160. Mil anos depois, né? É marcha, família. É o seguinte, quero contar também umas novidades aí para vocês, beleza? Para quem não assistiu os vídeos aqui do canal essa semana, hoje chegou o comandinho para eu colocar na 160. Vocês acham legal? Eu colocar o comando antes do Natal ou depois? O iFood tá acelerando tudo ali, hein? Será que eu vou buscar? Será que eu busco a fã ou não? Aí você toma, esquece. Tome. Receba. Polícia. Receba. Ixi. Acelerando tudo, bolô. Eu lembro de cara com a viatura Esquece Chegando no centro aqui já, rapaziada Então, voltando ao assunto aí Chegou o comando Comando da Autogiro, tá? É... comenta aí se acha melhor Eu colocar o comando antes do Natal Ou coloco só em 2023 Pra começar 2023 com a Titan Daquele jeito, fuçadinha Andando muito Vamos lá, a gente vai colocar o comando, como eu falei no, no outro vídeo aqui do canal E vamos testar vários, vários tipos de vídeo, né? Dando top speed, a moto com pinhão 14, pinhão 15, pinhão 16 Com escape original, sem filtro Acompanha aí, se inscreve no canal e não fica de fora sendo aqui tá... tem bastante gente Hoje é quarta-feira, né? Ó, o cara do iFood tá na minha bota aqui, ó Tô olhando o retrovisor aqui, ele, não, ele vem na bota. Acelerando tudo. E vocês querem que eu volte fazer a fazer entrega, rapaziada? Comenta aí também que tem um pessoal que tava pedindo bastante, o pessoal parou de pedir. Vocês acham interessante trazer vídeo de entrega aqui no canal? De novo? Esse canal aqui já fazia vídeo de entrega há um tempo atrás? E parei. Não tô fazendo mais entrega. O que vocês acham? Nossa, tá lotado aqui, hein Você tá maluco Espacinho, espacinho, tome Tá cheio Apesar que, a, que o centro é só essa rua Aqui na minha cidade, mas Pra cidade aqui tá lotado Mas nem se compara com cidade grande, né <risos> Cidade grande, São Paulo É toda rua lotada É marcha, família Dá um bololô aqui pra molecada Come, receba muita melodia. Tum, tum. Espacinho, espacinho. Passou. Esquece. É marcha, família. Vocês curtem vídeo noturno? Faz tempo que eu não faço, hein? Você é louco a melodia minha motinha tá com escape esportivo e ela tá sem filtro, beleza? por isso ela faz esse som mais forte na câmera aí no vídeo que vocês estão assistindo não dá pra ouvir o som real da moto o som verdadeiro é muito mais forte do que vocês ouvem aqui no vídeo não dá pra ter uma dimensão certinha do que é o som da moto? Receba, vamos pegar a outra avenida lá só. Tem que ficar esperto porque, na onde eu tô indo aqui, sempre tem blitz à noite. Eles adoram parar a moto. Minha moto aqui é pra não levar a multa, né? Não sou bobo, mas minha moto tem lâmpada de LED. Tô até com o farol baixo aqui andando, sempre ando com o farol alto Mas a moto tem retrovisor retrátil, ampla de LED, caminhão esportivo Tem seta de LED É arriscado né, aqui na cidade é arriscado andar com escape esportivo Mas vamos ver, vamos ver o que dá Acompanha aí Receba Nossa, a moto já tá indo traseira, credo. O freio dela tá muito forte, freio traseiro. Freire ali na, desse dia ali, a moto saiu de traseiro, de rabeto. Teve que soltar o freio de trás. É louco. E família, outra coisa também. Pra quem acompanha aqui o canal, viu que eu pintei o um escapamento esses dias. De preto. E vocês acreditam que ficou bom a pintura? Pessoal aí comentou que ia cheirar queimado. Cheirou nada. A pintura ficou zero. Olha só essa casa. Não sei como aconteceu aquilo, né? Porque eu pintei com spray, o equipamento spray de metal não era alta temperatura, mas por enquanto tá zero o equipamento. A tinta não saiu, não fez bolha, não descascou. E não tá chegando tinta queimada Ainda bem, né? Foi uma experiência que eu fiz aqui E deu certo Deu muito certo mais certo que eu pensava É aqui, ó Aqui é, é o pontinho Vamos virar aqui, vamos ver se tem blitz ou não Tá suave, né? Tá suave? Tem um carro branco ali? Não, tá suave Sempre aqui, ó, você virou já cai de cara com a Blitz Vem aqui, Não tem nem como escapar e é isso, família Vamos acelerar aqui Se vocês quiser mais vídeozinho noturno Comenta Só é melodia Ó Barulheia da Titã que chama a atenção de todo mundo, não tem como nem olhar. Faz muito barulho. Vamos virar aqui já, né? Ixi. Tem a Blaze aqui da polícia, hein? Vamos humildinho. Vamos de boa. A polícia só olhando. Só... só passou analisando. Marcando a placa. Pra depois me pegar na Blitz. Mas eu passei de boa. Pessoal que não gosta de por esportivo Beleza rapaziada Finalizar o vídeo aqui por hoje Só um vídeozão noturno aí Muito bololô Acelerando tudo aqui na zona Fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo é, As fotinhas da moto você encontra lá no Instagram Diogo011 Diogo011.oficial Tava até esquecendo o meu Instagram Diogo011.oficial Oficial Fechou? Dá um bololô aí final pra vocês Receba Demorou? Tamo junto